Estamos iniciando mais uma live, estamos numa série né, de lives semanais às terças-feiras para falar de família. Né? O propósito pelo qual iniciamos essa série de live foi é, uma, uma, uma razão que tem nos levado a celebrar. Nosso livro, o Propósito da Família, alcançou a marca de 100 mil exemplares distribuídos e nós preparamos uma nova edição o texto foi todo reelaborado, vem com aplicações práticas agora, no final de cada capítulo, mas fizemos também uma edição de luxo para comemorar esse momento tão importante e significativo dos 100 mil exemplares, com capa dura. né? Isso é uma exclusividade do orvalho.com, você só adquire aqui. E para aqueles que adquirirem esse exemplar do livro Propósito da Família, nessa edição de luxo, nós temos também né, um curso online, um voucher que está vindo aqui para cada um. É, eu autografei todos os livros dessa edição limitada, né? e acho que vale dizer, é, nosso ministério tem sido conhecido como o Ministério de Ensino que precisa de recursos. E uma das formas como podemos investir em muitos projetos do ensino gratuito que disponibilizamos é através da venda dos materiais. Então, creio que vale dizer que a sua aquisição do livro ela também nos ajuda a seguir adiante com os projetos. Além de ser uma ferramenta que vai impactar não apenas você, a sua família, mas também o seu relacionamento com Deus, pode ser um instrumento para que você abençoe outros presenteando e também nos ajudando. Então, ao longo da live, algumas vezes, nós vamos colocar aqui né, um QR Code que você pode apontar a câmera do celular ali para ele ou você pode simplesmente entrar no link que aparece na nossa loja.orvalho.com e você pode fazer a aquisição do seu livro se você não fez ainda. Caso você tenha né, exemplares da edição anterior e não tenha necessidade de adquirir para você, você ainda pode pensar na possibilidade de abençoar alguém e com isso, como eu falei antes, também nos ajudar. Bom... Nós temos um convidado especial nessa terça-feira, é uma pessoa que eu gosto muito de ver ministrar, é um amigo, mas gosto muito quando ele entra nesse assunto de família, é uma graça especial sobre a vida dele. Então, eu estou muito feliz de ter conosco nessa noite né, o pastor Mac Anderson. Mac, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado pela referência, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar com você aqui. Eu me sinto privilegiado por ter sido lembrado para um dia tão especial esse momento marcante aí da, uh, do lançamento do seu livro. Bom, eu quero agradecer aí o seu sacrifício, né? Eu sei é. que aí o seu fuso horário, agora deve ser uma e pouco da manhã, é isso? Agora são uma e cinco da manhã. Uma e cinco da manhã. Muito obrigado pela sua disposição de seguir acordado para poder estar conosco aqui nesse, nesse momento. Privilégio é meu. Bom, eu te conheci em Goiânia, pois Oi. Deus te dirigiu a ter um tempo fora, é, e uma coisa que me chamou a atenção, a gente conhecendo a sua agenda, portas abertas na nação toda, você falando em grandes eventos, né? foi você destacar a possibilidade de ter um tempo para a família. Eu achei isso muito interessante. Será que você pode compartilhar um pouquinho do que foi essa decisão e do que está sendo esse tempo para vocês aí? Meu amigo, depois de 12 anos ministrando a palavra, é, exclusivamente vivendo para a obra e, e ministrando em alguns lugares e viajando, Deus Deus nos levou a alguns lugares que somente a graça de Deus poderia fazer isso. Eu decidi tirar um, um período, posso, não posso chamar de sabático, mas um período de imersão na família, de dedicação na família. Eu vim com a minha família para Londres, nós estamos ajudando uma pequena igreja missionária, mas quase que sei lá, metade das minhas agendas eu tive que suspender ou deixar de atender para que eu pudesse estar esse tempo aqui, para os meninos estudarem, aprender o inglês, nós organizarmos a questão da nossa documentação também, tem sido um tempo assim de aprendizado, de amadurecimento, uma experiência que eu acho que nós vamos levar para o resto da vida. É, ah, vamos dizer que esse processo que Deus está nos forjando aqui é uma faculdade, é a escola superior do Espírito Santo Nós temos realmente vivido dias De muito treinamento, aprendizado E eu acredito que Nós nunca mais seremos os mesmos Principalmente vivendo esse período agora Que é um período de, de quarentena E de crise mundial Fora do nosso país Fora da nossa casa Fora da nossa cultura Acho que tudo isso de alguma maneira agrega Se a gente souber é, entender Qual é o propósito de Deus em tudo isso Bom, falando em pandemia, você foi o primeiro amigo que eu tomei conhecimento ter pego o Covid e sofreu bastante, não foi? Sofri muito. Dos 14 dias que eu fiquei isolado, quatro eu fiquei deitado assim. Alguém me ajudava a levantar para ir ao banheiro, mas eu não comia, não conseguia andar, não conseguia falar, minha respiração ficou terrivelmente debilitada. Foi uma imunidade de... baixa, né? Pelo que você me é, disse. A minha imunidade estava muito baixa. A minha esposa teve todos os sintomas, mas foi bem fraco nela, porque ela cuida bem da saúde, da alimentação. E a imunidade e dela. Meus filhos também, também, também parece que não não sofreram, né? Não, não, não. Meus filhos, um deles teve febre só e os outros todos ficaram tranquilos. Bom, graças a Deus vocês estão bem. Que nós precisamos de você há muito tempo servindo a Igreja, servindo <risos> o Corpo de Cristo. Amém. Eu sei que você não é um, um, um pregador de uma única mensagem nem de um único assunto, mas é evidente essa, essa graça que a gente vê na sua vida quando você fala de família. Então, minha primeira pergunta para você foi: o que te levou a começar a ministrar sobre família, assim, com mais regularidade e intensidade? Amigo, eu ministrei para jovens e adolescentes porque muito tempo eu comecei como líder de adolescentes, líder de jovens. E isso passaram-se um ano, dois, três... Eu sei que quando completaram-se seis ou sete anos que eu estava ministrando nesta área de jovens adolescentes, é, lógico que os meninos que eu comecei lá atrás casaram, né? Uhum. Então, eles começaram a me convidar para alguns eventos e eu ia... ó, oh, prega para os jovens, mas eu quero que no período da manhã você dê uma palavra para os pais ou para a família. Eu comecei a preparar alguma coisa. E um dia eu estive na igreja do pastor Josué Gonçalves preparei uma mensagem sobre a fé de Abraão. Era um culto da vitória, né? Quando eu cheguei, o pastor Josué sempre foi, assim, para mim um referencial e eu me espelhava nele, assistia as mensagens e eu cheguei e falei, vou pregar sobre Abraão e preparei, preparei. Quando eu cheguei, ele falou assim, o meu, eu quero que você <risos> fale sobre família. Eu falei, faz isso comigo não, pastor. Tem de direitinho. Quero te ver falar de família e eu trouxe uma mensagem de família, assim, bem apertado, que estava na frente dele. E aí, quando terminei de pregar, ele disse, você vai falar no meu evento de casais. Eu falei no evento dele de casais. É, de lá, o pastor Silas Malafaia me chamou para um evento de família. Depois, o pastor Cláudio Duarte para um evento de família. É, a partir daí, mesmo quando eu era convidado para em outros lugares, eu já era apresentado assim, tá aqui o pastor Mac que fala para a família, ele vai trazer uma mensagem sobre família. Então não foi nem uma escolha sua, direito, né? na fogueira? Não, não, não foi, é, não foi proposital, não foi intencional. Eu sei que a maioria das coisas, eu sei que a gente precisa de maneira intencional fazê-las, mas nesse caso ele não foi. Foi uma exigência, acho que do próprio Deus. Eu percebi. <risos> que eu tinha um pouco de facilidade para falar nessa área, eu comecei a ler mais, estudar mais. É, não, é, não é só facilidade, a gente reconhece uma graça na sua vida. É. É, eu acho que é, é diferente. Tem gente que é um bom comunicador, tem gente que além de ser um bom comunicador, tem um bom conhecimento. Eu acho que você tem todas essas coisas, mas o que me chama a atenção é, é a gente ver uma graça. Tanto que, vale. eu acho que quando você veio no Alcance, primeira vez, já foi para uma conferência de família nossa, e outros amigos já que conheceram você através da gente é o cara da família <risos> acaba que era, vai passando eu, né eu, eu fui na alcance para participar do treinamento de liderança né era numa segunda-feira era o Tadel né ah isso acho que era ter, terça-feira era aqui isso Mas eu acho que nós, nós... não não, não acho que foi terça mesmo era só um treinamento de liderança só quero que você fala para casar isso aí tá bom <risos> É, mas é porque eu acho que a gente estava com um evento temático e que aqui, naquele dia a gente tinha chamado os casais mesmo. Foi. Você falou agora, eu me, me lembrei. Foi um privilégio, foi bom demais. Amém. É, amigo, tem duas coisas que eu quero pedir para você. Uma a uhum. todos os nossos convidados, né? A, a, a cada semana, estão sempre compartilhando uma palavra breve aí, conforme Deus lhes lhes dirige. E, mas eu não sei se você quer falar isso antes ou depois, vou deixar a seu critério. É, numa das ocasiões que eu te vi ministrando, você compartilhou um testemunho assim, envolvendo algo que sua esposa passou né, e a forma como você lidou com isso. E, rapaz, é, eu acredito que essa, essa história também pode abençoar muita gente. Então, é, se você achar que cabe... Né? Você pode colocar antes ou depois da, da, sua, da sua palavra, são duas coisas que eu vou pedir a você. É, eu esqueci de falar antes para você se preparar aí para ter na mão, mas se você quiser falar aí do, dos seus livros, dos seus materiais, é, onde o pessoal encontra suas é, mensagens, né? o arroba já está aparecendo aí, é, para que o pessoal possa te seguir aí nas redes sociais. Recomendo o né, é alguém que, que tem muita coisa a acrescentar para vocês, mas se você quiser também, antes de começar, aí, falar um pouquinho, né, seja acesso à mensagem, material para adquirir, é, é, fala um pouquinho disso para a gente. Aí. Eu tenho alguns livros que estão na editora, chama Estação da Fé. Então, se você digitar no Google Estação da Fé, tem vários livros, Eu foi a primeira editora, né, pela qual eu lancei os meus primeiros livros, acho que tem oito livros lá, e tem alguns livros lá de Charles Spurgeon. Acho que tem três ou quatro. Ou que eu fiz o prefácio, a apresentação. São livros que fazem parte da editora e que eu uh, ajudo a divulgar também. Uhum. E tem o um material também na Central Gospel. Na Central Gospel. Eu só não tenho no orvalho.com, por enquanto. Ainda? É, por enquanto, né? Mas eu sei que, nesse período agora que eu estive aqui, Deus me deu dois materiais novos, dois livros. E eu sei que, em breve, eu vou estar... É, registrando, lançando eles, e eu sei que, de alguma forma, a gente pode fazer uma parceria nisso aí, eu, eu acredito ah, que... A, a, a pandemia rendeu, né? A gente saiu menos, mas produziu rendeu, mais. Rendeu, rendeu bastante. Eu terminei agora um, um livro sobre graça, né? provavelmente o título vai ser Graça Transformadora, falando de lei, de graça, vida cristã, é, foi, foi, não vou nem dizer que foi, porque assim, eu terminei só a primeira parte, agora é Trabalhar o texto, aí vem os processos de, de, de, de, de, de revisão, é, preparação de texto, mas é, também já estou assim com praticamente dois textos de um livro que eu estou escrevendo com a Kelly, a minha esposa, sobre criação de filhos. Né? E tem muita coisa que vai, vai sair esse, esse ano. Né? Então a gente está empolgado. Feliz saber que você está produzindo material também. É Bom, e mensagens suas, onde o pessoal pode acessar? Ah, o meu canal no YouTube. É, Mac Anderson se você digitar Mac Anderson lá no YouTube é, acho que o, o primeiro que vai aparecer lá sou eu só tem um outro cara com esse nome nos Estados Unidos mas ele é bem mais feio do que eu quando você olhar lá você vai perceber que não sou eu mas é interessante, o cara é alto, branco do cabelo grisalho e chama Mac Anderson e ele é palestrante motivacional Olha só. É, mas quando você digitar lá no, no, no YouTube Mac Anderson já aparece o meu canal se inscreva então, o no nome lá. do canal é Macky Anderson. É Macky Anderson, é, Mac Anderson. Tá ok. Anderson. Então, já, já estamos Mar... postando no um comentário aí. Isso. É, antes Isso aí. antes é. que, que alguém pergunte, a gente já, já vai deixar escrito aí. Você me perguntou a questão do, do, do processo que eu vivi com a minha esposa. Uhum. É, é para a gente criar um, uma curiosidade aí. Eu vou deixar para falar depois da, da, da palavra. Mas é, eu, no início do meu relacionamento, com dois anos de casado, ela decidiu se separar, pediu para que eu saísse de casa. Então, eu sou um preletor de casais que o casamento esteve quase destruído e acabado. Eu sempre digo, pastor Luciano, que Deus ele nos fere na área que Ele vai nos usar. Então, o Jó diz que Deus é quem faz a ferida, e é ele mesmo quem cura esta ferida. Então, hoje, quando um casal diz para mim assim, ah, eu quero terminar, eu quero separar, tô passando um processo difícil, eu falo, deixa eu ouvir o seu processo. Quando o cara termina o dele, agora eu vou te contar o meu. Você fala, agora você vai me ouvir. Não, agora você vai me ouvir. Então, é, então eu queria entender é, por quê. Né? Então, as pessoas hoje consideram o casamento como relação descartável. É... Eu não me assusto muito com o fato do divórcio em si. O que mais me preocupa é a motivação para ele. Então, as pessoas estão, de maneira descartável, né, tratando seus relacionamentos. E é isso uma das coisas que me preocupa. Então, é um testemunho que marcou a minha história. Então, eu, hoje eu tenho... Eu, eu sempre digo que as cicatrizes, elas são credenciais. Né? É elas que nos dão autoridade para que a gente possa compartilhar é, eu, eu acho que vale a pena a gente lembrar que Paulo, em 2 aos Coríntios 1,4, diz que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Né? Então, quando, quando a gente fala de, de ver em você mais do que apenas a, a boa comunicação, o conhecimento, de ver essa graça na, na área de família, eu acho que é esse selo do mundo espiritual, né? de quem tem o que transbordar e compartilhar porque que viveu. Mas tá bom, vamos deixar para o fim, porque vai valer a pena. <risos> então, vamos lá. Eu quero ler aqui uh, Marcos capítulo 2, é um texto que eu gosto muito, e ele tem alguns princípios de Deus a respeito de família. É, eu sempre preguei esse texto a respeito da cura do paralítico, falando sobre milagre, falando sobre os quatro amigos que levaram o paralítico, que é uma questão de relacionamento, amizade... E, de repente, quando eu comecei a me instar para a família, esse próprio texto, que eu já havia falado outras vezes, tornou-se um texto que eu passei a utilizar para falar sobre os princípios de Deus para a família. A Bíblia diz assim, Marcos 21 Alguns dias depois, Jesus entrou uh, outra vez em Cafarnaum, e a notícia uh, correu de que ele tinha voltado, e que ele estava em casa. Pouco tempo depois... A casa onde ele estava ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Quatro homens vieram carregando o paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima onde Jesus estava, e em seguida baixaram o um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé é, que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, estão perdoados os teus pecados? Mas alguns diziam que isto era blasfêmia. Mas embaixo Jesus diz assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se, pega sua maca e ande? Ah, mas eu vou mostrar para vocês que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então, disse ao paralítico: levante-se, pega sua maca, vá para a sua casa. O homem levantou e saiu na presença de todos, carregando a sua maca. A multidão ficou admirada e louvava, glorificava a Deus, dizendo, nós nunca vimos nada igual. Essa casa é a casa de Pedro, não é a casa de Jesus, mas ele escolheu ela como seu quartel-general, escolheu esta casa como para que ele fosse um hóspede permanente. Então aqui nesta casa está Pedro, Uh, os apóstolos, um paralítico, mas seus quatro amigos, e alguns fariseus que estavam ali para poder ouvir e confrontar Jesus. E aqui foi muito confrontada a questão do perdão. Mas Jesus está nesta casa. E eu aprendo com a Bíblia alguns princípios, alguns princípios a respeito de uma casa que Jesus decidiu habitar nela, morar nela, faz parte desta família. E a primeira coisa aqui que a Bíblia diz é que Jesus ensinava. Jesus ensinava. Uma casa que Jesus está nela, ela necessariamente tem que ser uma escola. Aliás, toda casa é uma escola. Né? Então, os, os princípios que nós é, aprendemos para a vida, aprendemos na nossa família em casa. A diferença de uma casa que Jesus está nela para uma casa que ele não está, é que na casa em que ele está, o texto diz que Jesus ensinava a palavra. Os princípios de uma casa que serve a Jesus ou que diz que Jesus mora nela, ela tem que ser uma escola onde o manual é a palavra, os fundamentos estão aqui. Eu vejo hoje muitos pais culpando o governo ou responsabilizando o governo pela educação, é, cultural, social, moral dos seus filhos, esperando que a igreja traga a educação espiritual dos filhos, a gente está sempre terceirizando esta função. Se eu olhar para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que esta escola tem que ser a nossa casa. Os pais são a primeira cartilha que os filhos leem. Eu costumo dizer que um grama de exemplo pesa mais que uma tonelada de palavras. Os ouvidos dos nossos filhos podem estar fechados ao conselho mas os olhos estão abertos ao exemplo. O meu filho do meio tem 13 anos e ele estuda numa escola aqui em Londres, pública. As melhores escolas aqui são públicas. E a escola que ele estuda é uma escola cristã-protestante. Cristã-protestante. É uma escola anglicana. Tem culto toda semana, é... tem também o ensino cristão, religioso, toda semana tem aula a respeito de cristianismo, só que 80% dos alunos são muçulmanos. Vou repetir, meu filho estuda numa escola cristã protestante, 80% dos alunos são muçulmanos. Eles entram aos 6 anos e saem aos 16. Eles ficam 10 anos numa escola ouvindo sobre cristianismo. Eles entram muçulmanos e eles saem muçulmanos. O ensino nas casas desses meninos é tão poderoso, tão forte, apesar de eles passarem mais tempo na escola, não tem nenhuma influência ou relevância na vida deles. Nem na religião, nem na sua espiritualidade e nem na sua cultura. E aí me impressiona o fato de que filho de crente vai para a faculdade, na primeira aula de filosofia, ele já desvia, já não quer mais saber. Faltou discipulado, e esse discipulado não vem da igreja, vem de casa. Vem de casa. Um grama de exemplo pesa muito mais que uma tonelada de palavras. O problema é que a minha geração acredita que pais existem para fazer filhos felizes. E esta é uma mentira. A felicidade, primeiro que ela não é um destino, ela é uma maneira como nós caminhamos, ela está no processo. Tudo bem, eu quero ver meu filho feliz, quero ver meus filhos felizes, eu faço de tudo para que eles estejam bem, mas a, a função primordial, conforme a Bíblia diz, até Paulo falou em Efésios, capítulo 6, pais, não irritem os vossos filhos, né? não tratem eles de maneira que eles venham irritá-los, mas eduquem-nos na disciplina instrução e admoestação do Senhor. Disciplina implica em dor, em dizer não. Eu aprendi que o limite é uma prova do amor. Sabe, Deus diz mais não do que sim. E em Hebreus diz que ele corrige quem ele ama. Então, se você é filho, virá a correção. O problema é que essa geração é uma geração sem limites. Eu... Eu, eu fui eu, lá em Goiânia, eu tinha um trabalho no presídio da, da, da cidade Eu tinha uma equipe que trabalhava lá no presídio E semanalmente, ó, às vezes eu ia lá pregar Eu amo pregar no presídio, porque você prega, prega ninguém sai É muito legal, eu gosto de pregar <risos> lá no presídio E um dia terminou, pastor Luciano, eu terminei de pregar Eu estou falando sobre a nossa casa como uma escola, né? como treinamento e tal eu, eu terminei de pregar e eu fui nas celas, batei um papo com os caras, e aí fui numa cela, fui em outra, fui numa e fui em outra. E eu não ouvi nenhum deles dizer eu estou aqui porque meu pai não me deu um celular novo, eu estou aqui porque eu não estudei numa escola top, eu nunca fui na Disney, não, não. Em regra geral, eles me diziam a mesma coisa, eu não tive limites. Faltou alguém para olhar no meu olho e dizer acorda, rapaz, vira homem, cresce, amadurece, se responsabilize. Então, casa é uma escola. E aí o texto vai me dizer que Jesus ensinava a palavra. O que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Como é como é que o meu filho verá um pai em Deus se ele não consegue ver Deus no seu próprio pai? Hum. Se o pai é um alho e a mãe uma cebola, como é que pode os filhos exalar um bom perfume? A criança já nasce com a natureza pecaminosa. Eu costumo dizer que ele vem com o kit Adão, já vem nele. Você não precisa ensinar ela a desobedecer, você não precisa ensinar ela a mentir, não precisa. Agora, se você... A Bíblia diz que é a vara que retira a loucura da criança. Então, todo menino nasce doido. Ele precisa de cura, ele precisa de um tratamento, ele precisa passar pelo processo. Então, nós não existimos para fazer filhos felizes. Olha o que diz Provérbios 19 e 18. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Enquanto há esperança, porque vai chegar uma hora que ele vai tomar as decisões dele, você não terá como mais controlá-lo. Então, discipline seu filho enquanto há esperança, do contrário, você destruirá a vida deles. Essa versão achei muito forte. O Salmo diz que os filhos são heranças, são flechas... A gente percebe que os filhos são como ovelhas, são a nossa missão são promessas. O pastor José Gonçalves costuma dizer que quando uma mulher fica grávida, Deus está consagrando aquele pai a pastor. Então agora são sacerdotes do lar. E nesta quarentena, Deus retirou de nós a possibilidade de ir ao altar da igreja, para que a gente fizesse na nossa mesa o altar. Eu não tenho mais acesso ao sacerdote da igreja, então que eu seja o sacerdote da minha casa. A Bíblia diz que os filhos são como flechas. Então, tudo bem que o flecheiro ele vai produzir a flecha, ele vai construir a flecha, depois ele vai carregar a flecha, mas nós esquecemos às vezes que a flecha, ela é construída para guerra. O mundo é muito mais um campo de batalhas do que um parque de diversões. Então, se eu não preparar o meu filho para guerra, eu não estou treinando ele como uma flecha tudo bem que a flecha é feita para ser carregada mas em algum momento ela necessariamente deverá ser lançada então o lançamento e a direção depende de mim eu não tenho que carregá-los para sempre eu preciso em algum momento lançá-los sabe algumas pessoas que fizeram de tudo lançaram e a de pastor mas eu fiz de tudo e às vezes não seguiram os meus conselhos Bem. A flecha pode receber algum tipo de desvio por causa do vento. Só não pode ir para o, o caminho contrário, né? Talvez, é, realmente, por um erro nós desviamos ela. Mas os filhos são como flechas. A Bíblia diz, então, que Jesus ensinava a palavra. Uma casa que tem Jesus necessariamente, precisamos ensinar a palavra. Outra coisa que uma casa é, e aqui Jesus está nela, eu reconheço, que Jesus aqui cura um paralítico como médico dos médicos, Haviam quatro homens ajudando, que são os socorristas aqui. Então, tem um doente, tem um médico, tem ajudantes, essa casa é um hospital. Para mim, casa é lugar de cura. Casa que tem Jesus tem que ser lugar de cura. E eu costumo dizer que é, as feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Porque eu não estou falando só de cura do corpo, estou falando de cura da alma, de doenças psicossomáticas. A família é o único exército capaz de matar um soldado ferido. Essa casa que tem Jesus, tem um paralítico? Tem. Mas no final todos permanecem em pé. Se ele está presente, alguma coisa tem que acontecer. E hoje nós estamos nos ferindo não só em atitudes, mas também em palavras. E nessa quarentena agora nós percebemos o quanto nós estávamos ausentes na comunicação. O quanto nós éramos falhos, fracos. Tínhamos cinco horas para a rede social, não tinha cinco minutos para um olho no olho. Sabe, a comunicação é o oxigênio da família. A Bíblia vai me dizer que palavras curam. Então, quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. A gente que trata com casais, a gente percebe que antes deles se separarem, o silêncio estava imperando. Então, eu sempre digo que o silêncio é a antesala do divórcio. Quando eu não ofereço palavras que curam, que geram cura nas pessoas da minha família, provavelmente, ou com silêncio, ou de outra maneira, eu posso estar é, adoecendo as pessoas. A gente confunde intimidade com desrespeito. Então, às vezes, nós temos coragem de falar para o nosso cônjuge, o que não falaríamos para outra pessoa. Coragem de falar para os nossos filhos, que não falaríamos para o outro. Aí a minha casa deixa de ser um hospital e passa a ser um cemitério. Eu deixo de ser um agente de cura para ser um coveiro. Então, se Jesus está na minha casa, eu reconheço em que ele precisa necessariamente estar, ele é o convidado, ele está à porta e bate, se eu abrir, se eu abrir ele vai sear comigo. Então, a minha casa não, tem que ser, além de uma escola, ela precisa ser um lugar de cura. E esta cura pode vir através das palavras. Provérbios 16 e 24. Palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso, só pronuncia uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Palavras podem gerar cura, e a Bíblia fala disso. Terceira coisa que eu vejo no texto, que Jesus aqui, quando ele está, isso acontece em qualquer casa, ela se torna um refúgio. Um lugar de refúgio. Essa casa está lotada. Mas ela representa para aquelas pessoas abrigo, proteção, descanso. A casa de Pedro não tem estrutura para receber aquele tanto de gente, não tem conforto, está quente. A Bíblia diz que não havia um lugar junto à porta. O artigo definido aqui, a porta, me indica uma porta apenas. Agora imagina uma porta só para Jesus e a cidade inteira ali em volta. Então, é, o que atrai as pessoas àquela casa não é a piscina, não é o ar-condicionado, não é a estrutura, não que isso seja errado, mas é a presença de Jesus, o príncipe da paz. Então, se Jesus está na minha casa, eu preciso fazer de tudo para que nela impere a paz, para que seja um lugar que eu volte, para que eu possa me refugiar das preocupações, das pressões e dos desafios da vida. Um lugar de conforto. Eu já dormi em hotéis em vários lugares do mundo. Mas, para mim, a melhor cama que tem é a minha. Porque nela está quem eu amo e aqui é o meu lugar de paz. Outra coisa, outro princípio que eu aprendo com a Bíblia, não só nesse texto, mas aqui é no texto, Jesus ensina a palavra, Jesus ele cura um paralítico, e quando o paralítico é curado, todos deram glória a Deus. Então, se nessa casa do texto tem glória a Deus, Jesus está lá, tem palavra e tem cura, essa casa é uma igreja. Esta casa é uma igreja. Acho que um dos propósitos de Deus para a família é que ela seja uma comunidade espiritual. Um lugar de ensino não só de coisas morais, intelectuais, sociais, mas um lugar onde Deus também seja honrado, seja glorificado. Quem me ensinou a orar foi minha mãe. E minha mãe nunca me disse, você tem que orar. Não lembro disso. Minha mãe nunca me disse isso. Mas eu lembro de acordar às três da manhã assustado, eu tinha 11 anos, 12 anos, eu acordava com o barulho do soluço da minha mãe, ela ajoelhada, com, debruçada nas minhas pernas, ela dizia, Deus, livra esse menino das drogas, Deus, usa ele na obra do Senhor, eu tinha 12 anos, minha mãe orava pelos meus filhos, então minha mãe me ensinou a orar, orando, eu lembro até ah, quantas vezes minha mãe reunia para ler a Bíblia, para ensinar a Bíblia, para orar comigo, sabe, Ensina a criança no caminho. E uma das coisas que nós precisamos urgentemente é fazer da nossa casa uma igreja. Porque se isso acontecer, ela será uma antessala do céu. Será um lugar de paz, de refúgio, aonde Deus é glorificado. Outro princípio que eu vejo aqui no texto é que quando eles quebram o telhado, Jesus olha para cima e a Bíblia diz assim, e viu Jesus a fé deles. Como é que você vê fé? Que cor é a fé? Como é que... Jesus viu algumas coisas, né? Jesus viu que a multidão estava com fome. Então agora Jesus viu a fé. Porque se Jesus está, tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Como é que Jesus viu fé? Na atitude. A ideia do texto é telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. É simples. Jesus olha e diz assim: isso é muita fé. Cinco homens no telhado, quatro quebraram o telhado, fizeram um buraco, estão descendo um cara amarrado, ele não consegue se ajudar. Talvez vem pendurar num lençol segurando aquela marca suja. Quatro homens, um rasgado, outro suado. Jesus viu aquilo tudo e disse: que atitude, isso é fé. A fé sem obras é morta. Então eu vejo muita gente que quer que o azeite se multiplique e não busca vasos, quer que Jericó caia, e não dê uma volta nela, quer que Namã seja curada e não vai mergulhar no Jordão. Então, às vezes eu preciso quebrar alguma coisa da minha estrutura para que as paralisias cessem. Talvez eu precise bloquear alguém no meu celular para que o meu casamento continue caminhando para que não paralise. Uma vez alguém perguntou para mim, pastor, mas eu estou com um problema na minha vida financeira. Eu quebro o telhado. Falei, não, pode quebrar o cartão de crédito. Ajuda também. Então, tem coisas que Deus não faz. A atitude, quebrar o telhado aqui, significa que eu posso mexer na estrutura que eu construí para que pessoas sejam restauradas. Está entendendo? A mudança que eu fiz para Londres não foi para passear. Eu estava muito ausente, eu pregava para a família, mas eu só ficava fora de casa. Agora eu fiz uma imersão. Acredito que agora eu posso ministrar com mais autoridade, com mais graça a respeito do assunto. Mas eu quebrei o telhado, quebrei estruturas, eu fiz uma série de coisas que me prejudicaram em um lado, financeiramente. A vida não tem ganho sem perdas. Eu preciso decidir o que eu estou decidido a perder, coisas ou pessoas coisas ou pessoas. Eu não posso construir o meu sucesso sobre os escombros da minha casa. Quem está disposto a quebrar para que as paralisias cessem? E aqui eu encerro. Uma outra coisa que eu aprendo aqui no texto é que uma casa que Jesus está, ela tem que ter perdão. Quando Jesus olha para o paralítico, ele diz, levanta e anda. Não, essa é a última parte. Ele diz assim, você está perdoado, cara. Eu fico imaginando os quatro amigos que deu isso aqui, ó não era isso que a gente queria mas tá bom mas Jesus está me ensinando que não há milagre sem perdão antes do milagre tem que ter perdão uma casa que Jesus está nele esse é um princípio Jesus vendo a fé deles Jesus disse ao paralítico você está perdoado sem perdão não há libertação sem perdão as paralisias não cessam, talvez seja por isso que muitos casamentos estão paralisados famílias paralisadas Perdoar é repetir com o próximo aquilo que Deus fez comigo, é reconhecer as minhas imperfeições, é, é oferecer amor quando não há nenhuma razão para amar, é amar o infiel, é presentear o inimigo, presentear aquele que não merece. Eu sempre digo que quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias. A palavra perdoar, na sua etimologia, é perder no ar, é deixar voar. Então, às vezes, nós precisamos deixar voar algumas coisas para que as paralisias cessem. O C.S. Lewis disse que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tenha que perdoar alguém. O filho pródigo, ao sair de casa, ele disse, pai, eu quero a minha herança. O pai disse, tá, vou te dar a sua herança. E ele recebe a herança, e a gente não recebe a herança de quem está vivo, geralmente, é de quem já morreu. É como se o menino dissesse, para mim o senhor já morreu. Então ele matou o pai no coração. E ele foi embora. Quando ele volta, o pai diz assim, bora fazer uma festa? Porque este meu filho estava morto. Porque quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. Eu estive esses dias na casa de William Shakespeare. Fica uma hora aqui de casa em Stratford. E lá tá escrito no museu dele, Guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Como disse C.S. é muito legal falar de perdão, mas é muito difícil, só a graça. Mas esta foi a solução que Deus encontrou para o pecado. Deus olhou e disse, está todo mundo pecando? Então vou fazer um sacrifício que possa oferecer o perdão. Sacrifício e perdão. Isso faz parte de toda a família. E aqui o último, achei que já era o último, mas tem mais um aqui, que é a gratidão que Jesus nos ensina, que é um princípio que toda família tem que ter, que é a gratidão. A Bíblia diz que eles deram glória a Deus. Eles estão agradecendo a Deus, não pela cura deles, mas pela cura do outro. Estão sendo gratos. E Jesus disse para o cara, leva a maca para casa. Interessante que a última coisa que esse cara poderia querer ver na vida era essa maca. Eu, particularmente, ia jogar fora. Ele nunca mais vai usar, mas Jesus disse, leve, é um memorial. Porque daqui cinco anos, quando você estiver casado, próspero, com filhos, abençoado, você levantar para sair para trabalhar, lá no cantinho da parede tem algo enrolado que você não usou mais. Mas vai te lembrar quem é você, de onde você saiu, os quatro que te ajudaram e quem foi que te tirou de lá. Uau. Então a gratidão ela é a memória do coração. Eu digo que a ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. O irmão do filho pródigo foi ingrato, muito ingrato. O pai disse, tudo que eu tenho é teu. Ele disse, eu queria só um cabrito. Como nós somos apegados àquilo que, de repente, não temos e esquecemos do que Deus já deu. A gente se esquece das bênçãos, porque elas não deixam cicatrizes. Então, que a nossa casa seja um lugar de gratidão. Então, uma escola, um hospital, um refúgio, uma igreja, um lugar de fé, um lugar de perdão. Você um de... pode, pode repetir de novo, um pouquinho mais devagar, que eu não anotei enquanto você falava? Ah, uma Bem, escola. Escola. Hospital. Hospital. Um, um refúgio. Refúgio. Uma igreja. Igreja. Um lugar onde você exerce a fé, né, um lugar de fé. Acho que foi isso que eu pulei. Exerce a Perdão fé, e gratidão. Perdão e gratidão. Tem mais coisa nesse texto aqui, mas outra hora a gente fala. Maravilha, meu amigo. É, a gente já passou a mensagem aí no, no rodapé, para quem tiver alguma pergunta sobre o tema, mandar. É, eu sei que o pessoal entende, não tem como a gente responder todas as perguntas, mas a eu gente acho... vai se esforçar para colocar algumas. Mas antes de passar para as perguntas, é, eu acho que está todo mundo na curiosidade de você contar aquela história envolvendo a sua esposa. Meu amigo, é, quando eu estava com dois anos de casado, é, eu fui levar minha esposa para a praia no Espírito Santo. Ela não conhecia o mar ainda. Nós somos do estado de Goiás, e para o goiano, assim, conhecer o mar é um evento, né? Então a gente se programa e tal. Nós fomos, ficamos 15 dias, na praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo, e nesses dias foi, foi muito legal, foi um período muito gostoso. Nos últimos dias, eu nós estávamos na praia, eu saí para comprar alguma coisa, ela ficou, uma mulher se aproximou e pediu para ler a mão dela. E esta mulher leu a mão dela, ela não tinha dinheiro, minha esposa na hora não tinha, ela deu algumas moedas, a mulher ficou chateada até, jogou pragas e falou um monte de coisa, saiu chateado. Mas aquela mulher disse para minha esposa, ó, três coisas eu vejo na sua vida, na sua mão. Primeiro, seu casamento vai se tornar um mar de rosas. Suas finanças vão prosperar e a sua saúde vai ser de ferro. Só que ela não é uma profetisa de Deus. Né? Tudo que ela disse aconteceu ao contrário. Minha esposa voltou para casa. É, eu concordo que a Bíblia diz, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, se beber alguma coisa mortífera e então. tal. Só que Jó capítulo 1 diz que Satanás decidiu destruir a família de Jó e Deus permitiu. Então, tudo com a permissão de Deus para que a gente possa viver algumas experiências. E isso aconteceu na minha vida. A mão da minha esposa, que ela leu, é, ela ela ela ficava imóvel, ficou tipo ressequida. Às vezes, um dia voltava, outro dia ficava ressequida, e uma dor muito forte no braço que tomou o corpo dela, ela teve que ficar... Ela parou de trabalhar. Minha esposa é formada na Universidade Federal, ela é designer é, de interiores, e ela teve que parar de trabalhar, ela não conseguia mais digitar, não conseguia escrever, não conseguia projetar, ela foi adoecendo, adoecendo, e a saúde dela foi piorando. Os órgãos dela internos, todos foram tendo problemas. Então, eu acordava com ela duas da manhã, três da manhã, passando muito mal. É, exames de hospital nós fizemos por quase dois anos. E todo médico dizia a mesma coisa, você não tem nada. É que é muito difícil o médico descobrir uma doença, naquela época, né, que não estava no corpo, estava na alma. Nessa época eu descobri a diferença entre opressão e possessão. É, a possessão é o diabo dentro, né? E a opressão é ele por fora. Ela não estava possessa, mas estava oprimida. E eu isso... Ele por fora, mas perigosamente perto <risos> muito perto e, e, e fazendo com que ela ficasse depressiva. Ela foi entristecendo, entristecendo. O fato dela estar doente e foi entristecendo, ela acabou se afastando de mim. Então eu recém casado com dois anos de casado, eu cheguei a ficar meses, meses sem ela deixar eu, eu, eu tocar nela, não podia abraçar, podia nem chegar perto. E ela foi adoecendo, então agora eu tinha que cuidar até das coisas de casa. Nós morávamos é, em três cômodos, em um pequena barraca, morávamos de favor na época, e eu tinha que lavar roupa, lavar a casa, cuidar do banheiro. Eu tinha que resolver tudo, saía eu, e o meu trabalho, eu trabalhava só à tarde porque eu fazia faculdade à noite, a faculdade de manhã, seminário à noite, e o meu tempo era pouco no trabalho, eu ganhava pouco. E as finanças foram diminuindo, foram diminuindo, e eu sei que, assim, chegou uma época que meu pai esteve na minha casa e ele percebeu que não havia nada nos armários. Ele abriu a geladeira não tinha nada. Meu pai levou uma cesta básica. Então eu, naquele orgulho de recém-casado, fazendo dois cursos superiores, assim, aquela coisa né de homem, né? de abrir a geladeira e não ter nada, recebi uma cesta básica, eu não esperava por isso. Eu me lembro de ter deitado do lado dessa cesta, eu chorei muito, falei com Deus, mas não havia respostas. Nessa época até Deus me deu uma frase, é... assim como seu coração trabalha sem assim que você o ouça, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando em seu favor. E eu acreditei nisso mas Deus não falava nada. Ela foi se afastando de mim, ela foi entristecendo. Eu, um dia fui numa igreja, e aqui eu vou resumir, eu fui numa igreja, é, eu fui ministrar e ela nunca ia. Eu, eu andei em Goiânia naquelas periferias todas, todas né, a pé, de ônibus, né, carona em moto, sabe, pregando as igrejas para receber um ticket de, de ônibus para voltar para casa. Na época eu só podia pregar de terno, né, com um terninho nas costas. E andava para todo lado. As pessoas, elas querem o que você tem, só não quer pagar o preço que você pagou. Então, eu conheço aquela periferia de Goiânia toda, ajudando as igrejas, pregando e, sabe, começando o meu ministério, tentando desenvolver. E ela nunca ia. Mas eu pedi o um carro pro meu sogro. Meu sogro, me empresta o um carro, porque talvez ela vai. Peguei o carro do meu sogro, ela foi, parou na porta da igreja, ela ficou no carro dormindo, não quis descer. Quando eu voltei, eu disse, você não desce, os irmãos tudo querendo vir aqui, saber o que foi, o que aconteceu, por que, que você está assim? Ela disse, deixa eu te falar uma verdade, eu nunca sonhei em ter casado com um homem que vive de esmola de igreja. Aquele dia, pastor Luciano, eu tinha recebido 16 reais em moedas, num envelope. E eu até pensei assim, e ela tem razão, talvez ela queria um futuro diferente. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E ela muito triste comigo, foi se afastando, e um dia ela chegou a sair de casa sozinha, demoramos para encontrá-la, até que ela voltasse para casa. Isso foram quase dois anos esse processo. Quando alguém fala para mim, ah, oh, pastor, estou sofrendo, já faz um mês. Eu falei, não, tô... <risos> um mês é nada. Pode ficar tranquilo que... Ah, pastor, vou separar, o amor acabou. Eu disse, eu já tive vários carros. Você não joga um carro fora quando a gasolina acaba. Então, o amor é uma questão de decisão, de compromisso. E um dia eu entrei na minha sala, ela estava sentada, já fazia quase dois anos que eu vinha sofrendo com isso. E ela pegou e disse, vai lá no quarto, pega suas coisas e vai embora de casa. Eu fui para o banheiro, eu debrucei a tampa do vaso assim, e ajoelhei e deitei em cima da tampa do vaso, e eu chorei como uma criança, eu disse, Deus, alguém mentiu para mim. Ou então essas palavras proféticas que eu ouvi aí devem ser tudo mentira. Porque o meu próprio pastor pegou no meu pé para eu poder fazer um seminário. Que Deus ia me usar para abençoar famílias. E o profeta falou, fulano falou. e Quem foi que mentiu para mim? Como é que eu vou abençoar famílias se o meu casamento acabou agora? Eu fiquei muito arrasado. Meu chão sumiu. E aí eu orei, recompus, eu estava chorando muito, lavei o rosto, eu voltei. Quando eu voltei, eu disse para ela assim, você eu não vou sair dessa casa e você também não vai sair. Estou te dando uma palavra de sacerdote da casa. Eu não saio e você não sai, porque eu te amo e eu não vou desistir de você. E aí ela ficou chorando muito. Na verdade, ela queria que eu fosse, porque ela percebeu que estava atrapalhando meu ministério, atrapalhando a minha vida, tava um caos, tava um Caos à nossa casa. Terrível. todos os aspectos. No outro final de semana, minha sogra convenceu ela de ir no acampamento da igreja só de mulheres. Só de mulheres. E ela foi, sexta, sábado, domingo, uma missionária contou um testemunho que parecia muito com dela. E a minha esposa disse depois para mim que é como se tivesse caído escamas dos olhos. E aí ela correu lá na frente e falou, missionária, eu, eu tô passando por um processo igual o seu, e agora eu estou entendendo por que Deus permitiu, o que está acontecendo, e, e, e eu quero cura, eu quero restauração, eu quero voltar para o propósito. E aí ela conversou com a missionária, a missionária olhou para mim e disse, quando eu orei por ela, ela já se levantou completamente diferente, outro semblante. E eu me lembro que eu estava na igreja no domingo à noite, com todos os outros homens, esperando que elas voltassem daquele acampamento, e elas entraram na igreja cantando, foi um mover de Deus. E ela veio até onde eu estava, ela me abraçou muito forte. E ela disse: "Eu amo você". Eu até me afastei e pensei assim, trocar a minha mulher, alguma coisa aconteceu aqui. quê? Algum... trocar ela é o outro que veio tá? e tal. Nem eu estava acreditando. Para você ter uma ideia, na segunda-feira eu cheguei em casa, ela estava sentada no mesmo lugar que disse que não me amava. Só que quando eu cheguei, ela estava tão linda cabelo escovado, uma maquiagem maravilhosa, uma bíblia no colo, de salto alto. Falei, princesa, é, hoje é segunda. Onde você vai? Ela disse, é reunião de oração dos jovens, e eu sou a pré -letora. E isso assim me deixou muito impactado, porque nesse dia nós descemos juntos, não tínhamos carro, descemos de mão dada, conversando, e ela falando das coisas de Deus. E eu assustado, porque foi uma, foi uma transformação, assim, muito rápida, ela falando das coisas de Deus, quando eu cheguei na igreja ela contou essa história, eu não sabia e aí Deus trazia respostas ao meu coração então assim, as finanças voltaram ao normal, o trabalho voltou ao normal o ministério voltou ao normal a saúde dela nunca mais teve problema nunca mais teve abortos, nunca mais, sabe aquilo que o diabo gastou dois anos para fazer, Deus desfez em 30 segundos então é no Kairos é no tempo dele é no momento dele. Talvez esteja alguém agora nos assistindo, pastor Luciano, e que esteja vivendo dias de caos no casamento, na família. Sabe, Eu percebo que o diabo tenha regimentado forças para poder dinamitar os alicerces da família. Lançado torpedos mortíferos para ver se se consegue, de alguma forma, desestruturar, de alguma forma, desestabelecer aquilo que Deus planejou. Mas eu quero dizer para você, não desista da família que Deus te deu nem do seu casamento, nem dos seus filhos. Insista, acredite, continue orando. Eu sou um cara que eu já vivi tantas coisas. Eu acredito que Deus é o Deus da família. Que Deus se revela na palavra, através da família, em figuras de família. Ele ama a família e ele tem compromisso com ela. Então fale mais com Deus, espere nele. Eu tenho certeza que assim como Deus restaurou o meu casamento, Deus pode restaurar o seu casamento, sua família e seus filhos para a glória dele. Amém. Amém. Mark, é, eu, eu vou até deixar as perguntas no stand-by, se não der tempo, eu, eu deixo isso para depois, mas eu, eu quero te pedir uma coisa a mais. Eu queria que você orasse. Tem muita gente é, nos acompanhando nessa hora e gente que vai ter acesso à live gravada depois, é, que eu acho que vai terminar de ouvir não só a sua palavra, o seu testemunho aberto, receptivo a Deus, né? E eu, eu quero fazer um apelo que as pessoas orem. Quem está conosco ao vivo agora, quem acompanhar depois, de forma gravada, que elas possam né, se unir a essa, essa oração que vai ser feita. E eu, eu creio né, que, que, que nós, nós vamos ter testemunhos de intervenções de Deus. Então eu, eu queria te pedir né, para poder orar Sim. com essa nossa né, é, é, audiência. Nem sei como a gente se recebe. Pai, eu oro agora por aqueles que estão nos assistindo. Pai, no nome de Jesus Cristo, o Senhor é o arquiteto da família. E o Senhor conhece a nossa história. Espírito Santo de Deus, quebra toda a cadeia. Arrepenta, Senhor, com todo o laço, preparado e forjado pelo inimigo contra os lares. Este homem, esta mulher, que desesperadamente agora, ó Deus, procura por um socorro, por um auxílio. Precisa de sabedoria, de direção. Ó Deus, que o inferno não prevaleça. Nos dê força, nos dê graça. Que a mão do Senhor seja estendida de maneira poderosa. Nós cremos no milagre. Assim como o Senhor levantou o paralítico em Cafarnaum. Assim como o Senhor restaurou o meu casamento, sarou minha família. Eu quero pedir ao Senhor agora cura, restauração, perdão, saúde emocional. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo traga conforto, traga alívio. Ó Deus, que a mudança seja visível, palpável. Pai, que de maneira profética, esta graça que está sobre nós agora. Pai, como ministro para as famílias desta geração, eu repreendo o divórcio, eu repreendo a morte. No nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o intento de Satanás contra este homem e esta mulher que nos assiste agora. Para a glória do Senhor, ouviremos testemunhos, porque de maneira poderosa a mão do Senhor se revelará sobre nós em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. e amém. Amém, glória a Deus. Bom, antes de, de a gente tentar colocar aqui alguma, alguma pergunta, quero encorajar, vocês estão nos acompanhando, né? eu tenho dito desde a primeira dessa série de, de, de lives, a nossa ideia... Não é promover é um produto. Mesmo falando do livro, nós é, temos tentado promover uma mensagem. Né? Tem muita gente querendo viver o melhor de Deus para sua casa, sua família, e às vezes não investe nisso. O investimento começa por entender os princípios do Reino de Deus. Então, a razão pela qual escrevi esse livro, Propósito da Família, Mac, é para falar não apenas de, de, de família, única e exclusivamente. Mas nesse texto, a gente, nesse livro, a gente trabalha a ideia de que a visão que a gente tem de família, ela também vai influenciar a visão que a gente tem de Deus. Né? Então, a ideia, além de trazer alinhamento nas, nas casas para que eles vivam uma realização também emocional, a gente mostra que família é não apenas o nosso... Né, segundo o maior valor aí depois de Deus, mas é um assunto que acaba afetando a vida espiritual. Então, Pedro disse, se o marido não tratar a mulher com honra, com um vaso mais frágil, a oração é impedida. Né? Então, nossa fé, nosso relacionamento com Deus é afetado. E eu vejo muita gente tentando viver o melhor de Deus, para a família, né, e às vezes está apenas orando por isso, pedindo que outros orem, mas, mas ignorando, e pela ignorância quebrando princípios. Então, eu digo às pessoas, gente, vamos investir no entendimento né, do que é a família e o casamento. Né? Eu já vi solteiros falando, bom, uma vez eu, eu falei que dois textos do livro eu tratava sobre casamento, vida conjugal, e só um terço que eu tratava do assunto de família, eu vi um solteiro falando, não, então não é para mim, porque eu não sou casado. Né? E, na verdade, eu acabei falando para essa pessoa, falei, a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar, e não depois. Né? Então, assim, a gente quer é encorajar as pessoas, você falou aí dos, dos seus livros, são muitos materiais fantásticos, né? a maioria das pessoas que nós estamos convidando são pessoas que ministram nessa área, tem materiais, aliás, quero aproveitar e divulgar aqui, semana que vem, né, teremos a, a live com o pastor Hernandes Dias Lopes, né, que é um, um ministro assim, fantástico da palavra, e que também tem muita graça nessa área, fica aqui já a divulgação, né, terça que vem, às 9 horas, é, e também quero encorajar as pessoas. Nós dispomos, além dessa ferramenta da, da, da literatura, de cursos né, na nossa escola. Então, se você acessar lá escola.orvalho.com, nós temos pelo menos três cursos na área de família. Um eu gravei com a minha esposa, chama Casamento dos Sonhos. né? Um outro eu gravei com o pastor Cláudio Duarte, e o, o, o título do curso é uma pergunta, os opostos se atraem? Aliás, sempre lembro de uma, uma frase do, do Cláudio dizendo... Né, que os opostos se atraem, atraem, a questão é quanto tempo eles vão ficar juntos. Então, a gente, naquele outro curso, no que eu gravei com a minha esposa, eu trabalho os fundamentos bíblicos para o casamento. Nesse curso com o Claudio, a gente trabalha muito essa questão né, relacional de poder superar as dificuldades. É, temos também agora um curso, aliás, aqueles que comprarem essa, essa nossa edição comemorativa do livro o Propósito da Família, eles vão ganhar junto um voucher, né, que já vem dentro do livro, que é um curso que nós gravamos com o mesmo título, o Propósito da Família, exclusivamente para divulgação desse material. São 12 lições e ministrações só nessa área da família. Né? Em breve, deve sair também não só um livro, mas um curso meu e da Kelly, é, é, sobre criação de filhos. Então, as pessoas precisam investir no entendimento da palavra para que elas possam, né, de fato, entendendo, praticar e viver o melhor de Deus. É, nós disponibilizamos aí o, o QR Code... O link onde você que está nos assistindo pode acessar o material, o livro, fica aí o nosso encorajamento. É, eu vou tentar separar aqui, Mark, algumas perguntas, pode até ser que eu me atreva a falar e comentar alguma delas, mas eu queria jogar a bola para você. Então deixa eu dar uma, uma olhadinha aqui é, em alguns desses assuntos, mas só relembrando aí a aquela questão de quando você falou do seu próprio, do seu próprio casamento, né? eu acho que é, é, o, o, o testemunho vivido já carrega consigo uma, uma autoridade. Foram dois anos, Mac, né? é, mais de dois anos, na verdade, né? Ah, Passou um pouco... Isso aí, dois e anos. Você, e você acreditando em Deus e perseverando na fé. Quando é eu estou dando uma olhadinha aqui nas perguntas, é, eu queria que você falasse um pouquinho aí para esses maridos que, que deveria lutar um pouquinho mais pelas suas esposas, sei que serve para a esposa, pelo marido, mas em especial o homem, né? que às vezes numa hora dessa, acredito que não tem mais nada a ser feito. 30 segundos, o que, que você falaria para quem está assim, no fio da navalha nesse momento? A Bíblia diz que nós temos que amar como Jesus amou, de maneira sacrificial. Talvez este seja o padrão mais elevado de amor que exista. O então, amor não é sentimento, é uma decisão. É uma obra de arte que eu vou esculpindo com minhas decisões diárias. E no caso do marido, o amor não necessariamente deve ser recíproco para que ele se disponha a amar de maneira sacrificial, para que ele se entregue, para que ele faça o melhor. Mas o que eu percebo hoje é que há alguns relacionamentos eles estão acabando não pelo que aconteceu, mas pelo que deixou de acontecer. Uhum. Então, tudo que não é alimentado morre. Então, eu se desse um conselho para os maridos, não se acomode. Invista o máximo que você puder no seu relacionamento, porque, infelizmente, muitos maridos têm abandonado as suas famílias, trocado as suas famílias, porque chega um ponto em que ele não consegue mais administrar. Ele não tem hombridade para suportar o peso das crises que vem e acaba se desfazendo para recomeçar uma outra família. Cada caso é um caso, lógico, mas infelizmente a alguns falta hombridade, falta é, compreender o princípio bíblico daí a importância de um livro como esse principalmente para os solteiros para entender o que é uma aliança o que o, o, o peso né do o que o que é o princípio bíblico de Deus para a família qual o papel do homem da mulher do sacerdote e tal para não entrar numa relação é, de maneira a não que não compreenda né o que que Deus espera dele como homem, como marido, como sacerdote. Amém. Eu vou colocar aqui uma, uma pergunta que envolve uhum. tanto essa questão do, do amor de Cristo, mas de algo que é, é, aconteceu. É... Álvaro Xavier pergunta, Pastora, muitas pessoas feridas pela traição. Como cultivar o perdão nesses casos? Como fomentar a espera por esse perdão? E como tratar um casal assim? Eu sei que o tempo é curto e que uhum. cada caso é um caso, mas o que, que você poderia responder aí para o Álvaro e para muita gente que vai se beneficiar da pergunta, da resposta? É, alguns arranhões precisam de band-aid, alguns cortes precisam de pontos, e dependendo da ferida, você vai precisar de uma cirurgia. Então, o processo é diferente para cada coisa. Você perdoar uma mensagem recebida, você perdoar um olhar é uma coisa. Agora, perdoar uma traição que houve conjunção carnal, definitiva, esse é um processo. E perdão também não é um sentimento, é uma decisão. Então você decide perdoar para viver por princípios, uma questão de obediência. E depois daí a, o sentimento vem acompanhando. O Espírito Santo pode te ajudar, vai tratar essa ferida, é um processo doloroso. É um processo doloroso. Algumas pessoas até perdoam, só que não conseguem, de maneira alguma, deixar de falar nisso. Quando o pai do filho pródigo recebe, o menino diz, eu não posso ser mais filho, pai, que eu errei demais, eu quero ser escravo. Quero ser servo. A palavra lá é dulos. E o pai disse, não, não, não, vai ser filho. Põe sandália. Porque o escravo trabalhava descalço. Então ele quer ser escravo e o pai quer que ele seja filho. Tem gente que até diz que perdoou, faz até festa, põe em casa, volta, mas não calça a sandália no outro. Então o outro está em casa, mas é sempre escravo do que fez. E o que é perdoar? É rasgar a promissória para eliminar as cobranças. Sabe? Parar de falar nisso, parar de cobrar isso, deixar que o Espírito Santo de Deus trate essa ferida para que ela possa se tornar uma cicatriz, para que você possa ajudar outras pessoas. Então, eu sei que tem muitas feridas por traição, e cada caso é um caso, como nós já falamos. Então, eu recebi no meu Instagram, esses dias, eu recebo perguntas diretas, mas alguém me perguntando, pastor, meu marido já me traiu várias, várias, várias vezes. Então, se assim, ele está decidido a não mudar, aí fica difícil. Caráter não muda da noite para o dia. Isso aí não é ausência de sexo, não é ausência de carinho, é ausência de caráter. Então, ele está decidido a não mudar. Então fica complicado de você liberar o perdão para uma pessoa que ela não quer ser perdoada, não quer ajuda, não quer mudança. Mas se os dois desejam mudança, se os dois desejam cura, há possibilidade no Espírito Santo, sim, não de esquecer, mas mesmo quando se lembre que isso não doa, não fira mais, que não sangre mais. Que você calça a sandália no outro, deixa ele em casa, livre, livre. Esquece isso, para de falar no assunto, desde que o Espírito Santo vai tratar. Tem casos que você resolve com uma oração, tem casos que o processo é cirúrgico. Vai ser muito demorado, doloroso, mas é possível, sim. Amém. É, eu, eu acho que essa, essa ideia de sempre separar o cada caso um caso é muito importante, porque há desdobramentos, e aqui, obviamente, a gente não está tentando dar um aconselhamento virtual coletivo, Sim. Nós estamos tentando trazer palavras de encorajamento, esclarecimento, né? E acredito que a primeira coisa que a gente é, precisa só lembrar sobre perdão, que quando se fala traição, alguns já tratam assim, não, o resto dá para perdoar, e isso não dá para perdoar. E eu gosto de dizer, Mark, que, bom, Efésios disse que nós temos que perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Sim. Se o referencial de perdão é Deus, nós temos um belo exemplo nas Escrituras, né, que lá em Jeremias 3, o senhor fala para a nação de ah, Israel, olha, com a mulher que abandona o seu marido, se prostitui com muitos homens, assim vocês fizeram comigo. Mas o senhor diz, mas volta, o que ele estava dizendo? Eu ofereço perdão. Mas ele termina dizendo, contanto que te arrependas, né, que é o que você falou. Para que haja restauração, tem que, de fato, haver né, é, é, esse, mas... esse arrependimento da, da, da, da outra parte. Mas o perdão, ele, ele é um remédio não apenas para o casamento. Né? Ele precisa ser um remédio para a própria pessoa ferida. E a gente trabalha muito essas ideias nos cursos, no, no, no livro, desde que o casamento aliança, de fato, o adultério quebra aliança, mas não quer dizer que não haja restauração. A gente sempre encoraja as pessoas né, a lutar pela restauração e é possível, de fato, ter milagres de Deus. Bom, a gente estendeu bastante, estou tentando achar uma pergunta... É, que eu acabei de ler aqui, eu gostei, é, se eu não achar, eu vou só falar porque eu me lembro dela. Né? Era alguém falando sobre a criação de filho como mãe solteira. Né? É um grande é, é, okay. desafio. Deixa eu só ver, se não achar, nós vamos sem colocar. Normalmente a gente faz aparecer aqui a, a pergunta. Hum... Bom, eu acabei não achando, e aí eu não sei se a mãe está falando dela estar tá sozinha, se ela está né, solteira, mas me, me chamou a, a, a atenção a pergunta aqui, e eu gostaria que a gente falasse algo. Até antes de você comentar alguma coisa, eu, eu quero lembrar que a Bíblia fala que Timóteo, discípulo de, de, de Paulo e um grande líder, ele era filho né, de uma mãe judia, mas de pai grego. Ali nós não estamos falando de um órfão que não tem pai, mas obviamente a palavra de Deus está colocando o fato de que ele não recebeu a fé através do seu pai. Né? A Bíblia fala também, Paulo escreve, que a mesma fé que habitou tanto na avó como na mãe, ele menciona né, o nome delas, habitava nele. Então me parece assim que, mesmo com pais não convertidos, essas mulheres foram fortes para dizer: se eles não vão cumprir esse papel, a gente vai se desdobrar. Né, com educação natural e no senhor. Então, eu quero trazer uma palavra de encorajamento às mães. Muitas pessoas não estão nessa condição por causa de um erro seu. Algumas até estão, mas muitas estão colhendo a decisão do erro de outros. Né? Foram abandonadas. Mas é, o, meu, o meu desafio é não deixar que essa situação piore ainda mais. Né? Busque forças no senhor, tire o melhor de si. É, é lógico que por mais que você oriente o filho no caminho do senhor, o contato com figuras masculinas, ainda que não sejam né, o pai, mas que de alguma forma às vezes é um tio, é, é, é um avô, pessoas que, que, que tenham esse caráter e possam influenciar, serão um bom complemento, mas é possível né, buscar a graça de Deus e recuperar o terreno perdido. Quero deixar um encorajamento quem está nessa condição, e se você quiser compartilhar alguma coisa é, é, para esse tipo de mãe, eu queria que você falasse também. A, a, a paternidade é uma das graves crises né, da nossa geração. Muitas mulheres foram abandonadas, inclusive com seus filhos, e de maneira covarde. Outras tiveram apenas um relacionamento passageiro, mas ficaram com o fruto desse relacionamento. A importância da figura masculina ela é tão forte que a Maria, a mãe de Jesus, se engravida do Espírito Santo e o próprio Deus poderia ter providenciado uma outra forma de Maria criar Jesus, mas Deus faz questão de responsabilizar um homem, José, uhum. que pudesse auxiliar nesta, nesta função. Então, a, a relevância do papel masculino na formação, tanto do menino quanto da menina, isso é indiscutível, isso não é uma questão só bíblica, mas sociológica, é, psicologia. Então, se você for estudar em todas as ciências, você percebe que a relevância do papel... Agora, se esse pai não está presente... Essa pessoa, essa criança em especial, precisa de uma figura para a qual ela tem essa referência de masculinidade, né, de hombridade. Isso pode ser, como o pastor Luciano falou, um tio, um primo, alguém mais velho, alguém que seja é, uma pessoa referência, é muito importante. Eu li uma frase que diz que para formar um exército você precisa de pelo menos 200 homens. E para formar uma família basta apenas uma mulher. Então, eu sei que existem mulheres guerreiras que batalham, que lutam, que correm atrás e que são, são pais e mães ao mesmo tempo né, dos seus próprios filhos. Mas é, procure de alguma maneira aproximar os filhos de uma referência. Pode ser é, o avô deles, pode ser o um tio, alguém. Mas isso é muito importante para que eles cresçam com esse tipo de referência. Alguém que seja de maneira saudável, é, uma pessoa que pode influenciar e trazer benefícios na educação, tanto espiritual, intelectual ou social das crianças. Amém. É, eu queria aproveitar aqui, Mark, antes da gente terminar, é, talvez não, não dê tempo de voltar mais nas, nas, nas perguntas. É, no entanto, quero dizer, para cada um de vocês que tem feito perguntas, mesmo quando a gente não consegue responder na live, muitas vezes essas perguntas nos ajudam né, a entender o tipo de necessidade que a gente tem que tocar. Né, então, elas, elas são bem-vindas. E quando o proveito não há resposta imediata. Elas, para nós, são mais do que só a interação de vocês. Nos dão, assim, é, é, um retorno das necessidades a ser trabalhadas. Mas eu queria terminar falando uma, uma, uma coisa aqui importante. Nós, nós temos aí o Orvalho né, trabalhando na divulgação dos materiais de ensino e muitas vezes, às vezes... Eu, eu ouço isso de alguns e percebo, por conta de ouvir isso, que muitas vezes as pessoas não percebem que estamos focando no Ministério. O ministério Oval é uma associação sem fins lucrativos, né? e muitas pessoas nos perguntam, pastor, há formas de contribuir e de ajudar de vez em quando alguém me pergunta, quem que banca essas gravações nas terras bíblicas? Né? Eu falei, olha, muita coisa a gente conseguiu fazer com venda de livros, mas nos últimos anos, pessoas têm se disposto a voluntariamente ofertar. Eu sempre digo a cada cristão, seu compromisso de dízimo é lá na sua igreja local, a gente não recebe dízimos, mas para aqueles que querem ou serem cooperadores com ofertas regulares, ou mesmo como oferta eventual, né, nós orientamos você a entrar no nosso site ali, o ovário.com, né? E você pode procurar uma seção específica ali, cooperadores. Se você quiser fazer uma doação agora pelo PicPay, né? Nós temos aí o, o QR Code aparecendo, você pode utilizar isso, ou você pode entrar, né, nesses, nesse link nosso lá do ovário.com cooperadores, e ali ou você tem. Né, o, o, os dados bancários, se quiser fazer alguma oferta, ou se quiser se tornar um parceiro. Né, às vezes, é uma pizza, menos por mês, você deixa de comer e nos ajuda a fazer bastante. Então, graças a esses parceiros, e eu quero expressar minha gratidão não só a Deus, mas aqui publicamente, a gente tem podido fazer muita coisa. Então, eu queria terminar com esse encorajamento. Se você tem sido abençoado, tem recebido através do Ministério, quer nos, nos ajudar a alcançar mais gente não apenas aqui nas fronteiras do nosso país, nós estamos trabalhando a tradução dos nossos materiais para vários idiomas, então, é, a sua oferta ela vai ser bem-vinda e vai nos ajudar nesse processo. Quero agradecer aqui a audiência, a participação aí de todo mundo, em especial de você, Mark, que está acordado, acho que já são duas e pouco da manhã aí, né, e podendo nos servir e nos abençoar. Amigo, foi precioso, muito obrigado, um abração para você, para cada um que está nos ouvindo, Deus abençoe. Se você quiser, aproveita e dá um tchau aí antes da gente <risos> encerrar a live. Deus abençoe, meu amigo, pastor Luciano Subirá. Deus abençoe a pastora Kelly. Deus abençoe Israel, Lissa, sua família, sua casa. Eu Amém. amo você e tenho um carinho muito especial pela sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade, viu? Obrigado, Obrigado, muito. amigo. Valeu. <risos> Deus abençoe. Boa noite a todos. Orvalho.com é o um ministério de ensino ao corpo de Cristo.